Eu quero esclarecer agora, de uma vez por todas, esta questão de que os pobres vão pagar mais. De novo, Pegando aquele 1 um, um trilhão e 200 milhões, se olhar o valor total absoluto, é óbvio que a contribuição em 10 anos, o é, é, valor absoluto é mais dos pobres. Vai ter que olhar. Ah, ah. É mais dos pobres, tá Peronde. Vamos lá. Mas tem que olhar para Presidente, presidente. Muito bem. Agora alguém falou a verdade. Presidente. Vai, Peronde. Assume, eu, eu agradeço. Eu agradeço as palavras. Valor absoluto total tá? é mais dos pobres, porque tem mais pobres. Agora olhando, custo per capita é dispar... mais zero. É Isso é matemática. Isso é matemática. Isso é estatística. Análise assim que se tem feito. Olha, tudo, faltou por pessoa, na escola, gente, faltou na aula de matemática. O funcionário público é 70 mil por ano. O regime geral da previdência é 1.370. Por idade é 1.700. E pelo abono que não vai ser retirado, vai ser só até dois salários vai manter de um salário mínimo é 503 por ano que vai pegar os grandes que vão contribuir. Mas não vai sair do bolso do pobre nem do grande. Eles vão trabalhar mais. Os, os ricos vão trabalhar mais. Os ricos da Previdência. É uma questão de estatístico, de matemática. Não sejam hipócritos. Eu quero começar cumprimentando o deputado Peroni pela honestidade, pela correção em admitir que a reforma vai atingir sobretudo os trabalhadores pobres brasileiros. Uma salva de palmas para o deputado Peron, deputado Peron merece, porque foi sincero. No... Daí, eu participei de um debate sobre a reforma da Previdência com mulheres e homens do campo. E eu quero dizer sobre isso... Hoje o que nós estamos vendo aqui é um show de confissões de ambos os lados. E eu lamento informar que os dois lados têm razão. Infelizmente, o que está cegando o debate dessa reforma e o debate de tudo que vem por aí é que parece que o Brasil virou um duelo entre Bolsonaro e Lula, entre o PT e o PSL. Nós não podemos apequenar o nosso país a essa discussão. Parece, senhor presidente, que mudaram as estações, mas pelo menos na política econômica nada mudou.